Oi, pessoas! Eu sou Lívia Leite e esse é o Isso Não Cai na Prova. E hoje a gente vai falar sobre um novo tipo de trabalho, né? Uma nova forma de se trabalhar, que em alguns aspectos ela não é tão nova assim, mas é, que, quem sabe, pode ser aí a sua cara. Isso não cai na prova! Oi, oh, yeah. Hoje a gente vai falar sobre um trabalho chamado Nômade Digital. Nem todo mundo gosta desse nome, mas é o nome que eu mais encontrei quando eu fui montar a pauta desse texto, então é o nome que eu vou usar. Antes disso, eu preciso mostrar para vocês né, que assim, vocês gostaram muito do meu cenário. Então, assim, estamos de novo nele. Né? Espero que vocês gostem. A gente mudou aqui poucas coisas. Olha, vida do meu lado. Né? Livros também são vida, mas eu gosto de plantinhas. Então, assim, é só reforçar, né? Porque aqui no Via Vertas, às vezes a gente grava interna, às vezes a gente grava externa. Então, hoje a gente decidiu, eu, o Via Vertas, Mila, Mário, vamos fazer externa? Vamos fazer externa. Ótimo. Por quê? Porque a galera gostou. Então, nós vamos fazer aqui. Porque nós temos sol. O sol está nos ajudando. Enfim, vamos voltar para o tema. Você já imaginou você trabalhar viajando, não precisar ficar fixo num lugar por causa do seu trabalho, então você poder se deslocar, ou às vezes você não quer se deslocar, então você fica ali na cidade, mas aí de repente você quis mudar para morar em outro lugar e poder continuar trabalhando. Normalmente esses nômades digitais fazem exatamente isso. Eles são livres para mudar de lugar. Por que, que a palavra nômade, né? É provável que todos vocês saibam que ah, pessoas não mas são pessoas que se deslocam, que não se fixam numa única terra. E como o trabalho deles não era ligado à terra, então é, se deslocar era também levar o seu trabalho. Hoje a gente está muito mais preso à, à terra, né? o tempo passou, a gente acabou se fixando em determinados locais, os trabalhos também começaram a ficar fixos. Só que com a internet, essa possibilidade de se deslocar e ir com o seu trabalho junto, ela também apareceu. Não é muito recente, mas eu tenho começado a ver cada vez mais. E aí, por isso que eu trouxe a pauta para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Se já ouviram falar sobre esse tipo de trabalho, já sabe, já comenta aqui, já compartilha com a gente alguma coisa aí. É, alguma novidade que você sabe, algum tipo de trabalho. Normalmente, esse trabalho, tá ligado? A, a gente pensa, né? Quem é que consegue fazer esse trabalho? Programadores designers, pessoas que trabalham com publicidade, mas não é necessariamente só esse tipo de trabalho. Você não precisa trabalhar com edição de vídeo, por exemplo, para ser um nômade digital. Você pode é, incrementar no seu trabalho, no seu tipo de trabalho, uma novidade. Então, procurar uma demanda na sua profissão que caiba nesse perfil, que você possa se deslocar e isso não afete o seu trabalho. Parece muito bonito que você tenha que sair viajando de, sei lá, de dois em dois meses se quiser estar num lugar diferente de você está. E para algumas pessoas até parece um hobby, eu sei. Mas não necessariamente é um hobby. Para fazer esse tipo de coisa, imagina, tem que ter um planejamento imenso. Por quê? Porque você depende daquele trabalho, você depende só de você, você acaba ficando muito solitário. É, quando eu digo que é muito solitário, é porque você não fixa relações por muito tempo com essas pessoas, porque você está sempre mudando de cidade. Então, é também uma característica da sociedade atual, né, essa modernidade líquida, que tantas pessoas falam, de que nós é, nos apegamos muito rápido e também deixamos muito rápido essas pessoas. Pode ser uma desvantagem, mas pode ser uma vantagem também. Algumas pessoas não vão conseguir ser nômades, elas têm que ter o lugar delas, elas têm que estar próximo à família, elas têm que estar dos, próximas dos amigos. E isso é uma coisa que você vai perder se você quiser ser um nômade digital. Existem outras coisas que você vai ganhar. Você vai ganhar, é, por exemplo, culturas diferentes, aprendizagem com pessoas totalmente diferentes, Aprender a ser só, ou seja, gostar da sua própria companhia. Você vai ter que se virar. Algumas pessoas, eu estou dizendo isso, provavelmente estão se desesperando e dizendo eu não quero isso pra mim, eu quero pessoas próximas a mim e pessoas que eu confio. Outras pessoas estão dizendo, é isso, meu sonho. Se você está imaginando que esse é o seu sonho, então planeje. É necessário muito planejamento, muita organização, porque você precisa ter uma renda. Se de repente o trabalho não dá certo, como é que você vai é, se organizar? Pensa também que aquilo que você está acostumado aqui, você vai ter que repensar, por exemplo, eu tenho um trabalho que é fixo, então eu moro num lugar fixo, eu tenho que comprar fogão, você não vai ter que comprar fogão, você não vai ter que mandar a máquina consertar, você não vai gastar com isso, você não vai gastar com IPTU, porque você não tem casa, você não vai gastar com é, manutenção de carro, porque normalmente você não vai ter carro. Esse dinheiro você vai ter que investir em outras coisas. Porque você vai ter que pagar hospedagem, porque você vai ter que estar pagando alimentação. Afinal de contas, você não tem como estar fazendo, a não ser que você aluga um apartamento. Então depende muito também dos lugares que você quer visitar, quais cidades você quer morar. Ah, Lívia, mas aí se eu quero para fora, tem que ter muito dinheiro. Não necessariamente, você não precisa ir para fora do país. Às vezes, se você não sabe um outro idioma, por que não fazer no seu país? Seu país é um país continental, tem tanta coisa para você conhecer nesse lugar... Então, assim, eu sei que para alguns parece muito um sonho, mas de fato ele tem se tornado uma profissão para muita gente. Só que essas pessoas estão tendo que repensar coisas que antes nós não pensávamos, como por exemplo, comprovante de residência. Hoje, quase todas as coisas que a gente faz precisa do comprovante de residência. Conta bancária, que você tem que estar, tá, tem uma agência específica resolver, então, às vezes você tem que pensar, portanto, sei lá, num cartão internacional, os bancos vão ter que repensar, porque esse novo tipo de trabalho está ficando mais comum, então, é, vai mexer também com outras instituições, as outras empresas vão ter que... Repensar também esses novos tipos de trabalho. As relações serão modificadas com esses novos tipos de trabalhos que estão aparecendo. Né? E aí, se você se interessa por esse tipo de trabalho, dá uma pesquisada. Nômades digitais são como essas pessoas, normalmente se identificam. Se você gosta dessa ideia, comenta aqui. Se você pensou num trabalho, comenta aqui também. É, durante a pesquisa, durante a pauta, eu vi gente que faz... É, que é da área do direito, que é da área da nutrição, e que conseguiu, eu não sei como, ainda estou pesquisando como, mas que conseguiu, de repente, criar um, um, um programa ou criar uma, um conteúdo específico e aí trabalhar como nômade digital, centro nutricionista, né? Porque encontrou uma demanda dentro da sua área de trabalho. E isso é muito legal, essa criatividade de você inovar dentro do seu próprio trabalho para também atender ao seu perfil. Lívia, dá para fazer isso sozinho, em casal, em família? Depende. Tem todo tipo de nômade. Tem nômade de casal, tem nômade que leva cachorro, tem nômade que leva crianças também. Agora, é preciso repensar isso também. No nosso país, por exemplo, crianças têm que estar na escola, elas não podem ser educadas só pelos pais. Então, isso também vai acabar sendo repensado. A cultura muda, as estruturas sociais, elas acabam mudando também. Né? Quem disse que não muda? Muda sim, a gente precisa repensar sobre elas, porque se o mundo está mudando, nós também temos que mudar as nossas formas de ver. Se você gostou desse vídeo, já sabe, dá um like, compartilha com alguém que já está pensando aí, quero ser um nômade digital, ou pensei sempre em viajar, às vezes essa pessoa pode se interessar sobre esse nome, ou não sabia desse nome, e aí agora descobre, sabe como pesquisar mais e como se organizar para ser um nômade digital. Você pensa, você é o um nômade digital? Comenta aqui para a gente conversar. E se você quer mais conteúdo sobre, eu sempre vou deixar na página do Facebook matérias que eu encontro, ou, ou textos, vídeos que eu encontro de outros produtores de conteúdo, criadores de conteúdo que me ajudaram a construir a pauta ou que eu encontrei no momento, durante esse período, entre o dia que eu estou gravando e o dia que eu vou publicar. Eu sempre vou deixar lá na página do Facebook algumas coisas que não são criações minhas, mas que complementam esse conteúdo que a gente está trabalhando aqui. Se você não segue, tem lá. Isso não cai na prova no Facebook, isso não cai na prova no Instagram, isso não cai na prova aqui. Qualquer lugar que você procurar, isso não cai na prova. Beijo, pessoas, boa semana e tchau! Isso não cai na prova. O. Oh, yeah.